O metal trabalha muito a nossa capacidade de resistência, de sustentarmos nos de conseguirmos resistir, de nunca perder a esperança, de conseguirmos, perante o caos e perante a fragmentação, voltarmos a reunificar tudo. Então a arte marcial ela vai desenvolver muito essa capacidade de resistirmos, vai desenvolver este espírito mais de combativo, não no sentido de lutar ou de guerrear, mas no sentido, por exemplo, de combater a doença, de combater as adversidades, de resistir mesmo quando todos os elementos estão contra nós. E o Kung Fu, que pode ser trazido como a habilidade que é desenvolvida ou cultivada, ele é muito desenvolvida através de um trabalho que é árduo, que é repetido. Então, sempre que nós, com persistência, continuamos a cultivar e a acreditar e a persistir e a resistir, nós estamos a envolver em nós a arte do guerreiro ou a arte marcial. E toda esta vertente vai trabalhar esse aspecto, esta capacidade de decidirmos, de sermos direcionados, de sermos focados. Desenvolve muito a nossa concentração, a nossa força, a nossa resistência. Faz com que não sejamos povos de estufa. É um bocado esta a ideia. E isto, para isso tem que haver um trabalho e a coisa não vai lá só com falinhas massas.